O que o Homem-Formiga tem a ver com o Wolverine para Kamala Khan? O que nós esperamos ver nos próximos episódios de Ms. Marvel? E o mais importante, o que Guerra Civil tem a ver com Ms. Marvel? É isso que a gente vai falar nesse episódio. E como a gente sempre diz, se você ainda não assistiu, vai assistir o segundo episódio de Ms. Marvel e depois você volta aqui. Porque como sempre, a gente vai ter uma conversa analisando o que aconteceu no episódio. Começando aí por Homem-Formiga, nós já vemos no primeiro episódio que a Kamala Khan escuta o podcast do Scott Lang e hoje, né, assistindo aí, o, o, o, hoje não no caso, é. mas assistindo o segundo episódio de Miss Marvel, a gente vê que além de ela é, escutar o podcast, ela tem certa admiração ali, não entende muito bem como funciona o poder do, do Scott, o que ela chama de poder, né? Uhum. já que ela tenta se comunicar com as formigas. E, provavelmente, essas muitas menções ao Scott Lang pode mostrar que ele vai ser o Wolverine. Pra quem não sabe, nas primeiras histórias da personagem, o Wolverine serviu como uma espécie de mentor pra ela, ajudando ela ali em algumas ocasiões. E agora eu vou falar da coisa que me fez pular desse sofá enquanto eu tava assistindo. Desse sofá mesmo. Que foi o Bruno, é Bruno, né, amigo dela? Eu não lembro, Bruno. Falar que... O bracelete não dá poderes a ela, só canaliza. E isso pode ser que ela ainda é uma inumana, ou seja, eu ainda tenho fé que os inumanos vão aparecer no C.M. e ela é sim uma inumana. Ou, né, quebrando aí um pouco da expectativa, ela pode ser uma cri uhum, que também é, é possível, já que, é possível. que está Esse episódio ele fez muito caso de esconder quem que é a bisavó uhum. dela, o que a bisavó dela fez. Mas também, né, como não entrega muito, a gente pode chutar que a avó dela também pode, pode ser uma inumana. Sim. Parando aqui no meio do vídeo, rapidamente, antes que você já pula para outro vídeo, antes que você já dê o seu dislike, não esquece de olhar aqui na descrição o nosso link de afiliado. Se você está gostando das histórias da Miss Marvel, você não pode perder o quadrinho, que o quadrinho, ele é tipo... Muito melhor, Sim, né? obviamente. Um, um custo-benefício muito alto. Você paga 30 reais por 12 histórias. Onde você vai encontrar isso? pagar paga 30 reais por 12 histórias num quadrinho só. Muito melhor que um encadernado de capa dura que da Mismarva mesmo. Então, você... Então, compra pelo nosso link, porque pelo nosso link de afiliado você ajuda muito o nosso trabalho a continuar aqui no YouTube. Uma coisa muito legal que adicionaram também é um novo interesse amoroso para Kamala. Muito embora a gente já é suspeita aí que ela vai se apaixonar pelo Bruno, e o Bruno já mostra de ter uma uhum. certa paixão por ela, coisa que não era explorado no começo dos quadrinhos, era uma amizade platônica que depois eu acho que o Jill Willow Wilson transformou uhum. em algo romântico. É, nós tivemos aí um novo interesse amoroso para ela, que trouxe ligação com os Eternos. Por quê? Porque eles citam o Kingo. O Kingo uhum. dos Eternos, ele para quem não assistiu Eternos, Kingo, ele... Apesar de ele, ser, ele, né? ele vira um ator, né? Depois de, que todo mundo se separa lá na. Eu não lembro, é na. 1200 e pouco. No Império Maia. No Império Maia, quando os espanhóis invadiram lá. Sim, o Kingo vira um ator do, do cinema de Bollywood. E como é, a, a Kamala tem origens paquistanesas, ela gosta muito do cinema de Bollywood e esse novo interesse amoroso dela também. O que comida em outra uhum. coisa, né? Será que aí. Nós teremos alguma ligação com Eternos futuramente? Talvez em Marvels? Porque, assim, é, a gente já sabe que Eternos foi pro espaço e uhum. Marvels vai pegar esse lado meio cósmico da Marvel. Então, assim, não que o espaço seja muito pequeno, Sim. mas elas podem muito bem se trombar <risos> lá, lá, no, lá no espaço. E é legal essa conversa, que ela fala que ela gosta do Kingo, só que ela fala que a avó dela prefere o Kingo Sênior. Sim. Que, ou seja, é o que ele, o Kingo fala pro Icaris quando lá, quando eles descobre que ele tá fazendo filme. Uhum. Que é, o pessoal não desconfia que você é muito velho e ele fala que ele finge que é o pai dele. Sim, que ele é, finge é... que são várias gerações uhum. de Kingos. E exatamente iguais, então... E é... aí a gente tem uma referência disso na uhum. própria Kamala Khan falando. Sim. E aí agora uma referência visual e algo que pode, assim, acontecer... É a Kamala destruindo os drones. Mas fala, ah, Kamala destruir drone, normal. Só que outra coisa que eu acrescentei como referência é que a Nakia, ela tá tentando ser um do conselho da, da, mesquita, da dela. mesquita dela. E no quadrinho de 2016, a, que aqui foi lançado como Kamala Khan Super Famosa número 2. Ela é uma líder, só que eu não, não sei direito se é da Mesquita Mas ela é um líder e, e acaba juntando isso A Kamala destruiu um drone com a Nakia ser o líder da, De uma organização ali de Nova Jersey Ou seja, juntou duas coisas que pode ser sim uma referência de leve Não algo uau, mas só algo que eu eu peculiarmente quis acrescentar por curiosidade, né? Lembrando que como a série ela tá adaptando livremente e homenageando os, os, os autores até porque a própria criadora da Kamala Khan tá envolvida uhum. ela, eles estão elogiando eles estão elogiando e adaptando várias obras diferentes, então eles podem estar pegando uma coisa mais pra frente da Kamala, uma coisa mais pra trás como por exemplo a origem, mesclando as coisas e assim trazendo ótimas uhum. referências visuais como essa. Eu, meu, Aranha, né? Exatamente, a gente, como aconteceu com Aranha. A curiosidade que a gente já postou, já postou no Instagram, se você não segue a gente, segue lá, é Revolta Nerd, foi o do Aranha de Ferro contra o Dr. Octopus. Exatamente. Que aparece após Guerra Civil. E logo no Homem-Aranha, uhum. é, eu sempre esqueço o nome em português, sem volta pra casa, volta pra ele casa. luta com o Dr. Octopus com o mesmo traje que ele tecnicamente luta no Sim. quadrinho. E também tá ali na toda parte Guerra Civil, né? Sim, tá no contexto e da Guerra Civil ainda. Como a gente falou de Homem-Aranha, entra outra coisa. Se você assistiu Homem-Aranha, que eu acho muito difícil você não ter assistido, eu acho que todo mundo assistiu Homem-Aranha, lá eles aprendem, né? Todos os, os drones... Do, do, Tony Stark. do Tony Stark. Por conta da Edith, que tava com o Homem-Aranha, que foi pro mistério, voltou pra ele. Tudo que aconteceu lá no Homem-Aranha, longe de casa longe, é, de casa? longe de casa. Talvez não só os drones, talvez não. eles tenham aprendido mais sim. tecnologias do Stark. Só que isso daí a gente vai falar em outro vídeo, que a gente já, já tá pensando aí no. no Assunto frente, é, E aparece. Os drones, até então é esse drone que ela destrói. E Sim. não só o drone, também aparece a... a... arma supersônica. A arma supersônica que tá aclopada na armadura do máquina de combate. Ou seja, a gente viu que em Homem-Aranha eles aprenderam e agora eles estão usando essa tecnologia. Que aí entra o motivo da, de estar na thumb, provavelmente, ou o que a gente falou no começo. Qual é a ligação com guerra civil? Exatamente. O, em Homem-Aranha, quando a gente acontece tudo isso tá mostrando que ele matou, entre aspas, o um mistério, né, e tudo mais. Só que, é, como a gente já não tem mais o ator do Ross, né, que infelizmente ele morreu, é, esse ator agora, que eu não lembro, é agente Piclary, alguma coisa assim o nome dele. Eu não lembro o nome dele, é o agente é. Que, que todo mundo achou que era o Matt Murdock no filme do Homem-Aranha. Sim, Inclusive sim. a gente. É, é, a gente falou disso, uhum. que entrou na sala lá. É, ele pode estar tá assumindo o papel do Ross, né? Sim. De aprender todos o pessoal que não foi, que não assinou o Tratado de Guerra Civil. Sim. Por... Talvez não o papel do Ross, mas talvez uhum. tenham dado o cargo do Ross para ele. Sim. É, o cargo não, a função a que função. o Ross ia fazer para ele, porque ele atua ali no no centro de é qual é o nome? Controle de danos. De controle de danos. É, é, centro de Departamento de Controle de Danos, alguma coisa assim. Sim, e o Ross aparentemente atuava ali na SWORD e no, uhum. na Secretaria de Defesa. Sim. Que pode tá, integrar tudo, né? E aí a gente entra aqui... Ah, mas ele tá em Nova Jersey. Mas o Homem-Aranha não tava em Nova Jersey. E Nova Jersey, em Nova York, é ali do lado sim, do outro. Sim, sim. E aí entra o que eu falei, do Guerra Civil. Até então, o Homem-Aranha foi... Pós-Guerra Civil o que aconteceu, foram histórias adaptadas pós-Guerra Civil, igual eu falei, um dia a mais. Sim. Então, tudo o que aconteceu pós-Guerra Civil. Aí, pode estar se perguntando, ué, mas se é Guerra Civil, o Homem-Aranha estava do lado do, do Homem de Ferro. Tava do lado, mas não assinou o Tratado de Sokovia. Sim. Assim como quando era para o Homem-Aranha se identificar com o Peter Parker no filme, ele escolheu não se identificar. Uhum. Não só não se identificar, né, que ele não sabia que ele Sim. ia se identificar. Ele escolheu não... Não escolheu a roupa uhum. que o Tony Stark tinha preparado pra ele. E ia apresentar ele como Vingadores, ou seja, ele basicamente teria assinado o Tratado de Socovia. Ou seja, talvez algumas das histórias, como a gente sempre fala, urbanas da Marvel, pode ser em volta aí do, da Guerra Civil. Até mesmo o, o, o Demolidor, esse tipo de coisa. Pode ser ali em volta de Guerra Civil e pré invasão secreta. E pra fechar esse vídeo, né, falando já das histórias urbanas, nós tivemos aí um vislumbre da primeira, acho que é a primeira heroína, uhum. tirando o Cavaleiro da Lua, que corre por cima dos telhados como um herói urbano. Sim, sim. Porque quem tá acostumado a ler Homem-Aranha, a ler Demolidor, tem o costume de ver eles pelos telhados alheios, correndo, perseguindo o bandido. E a Kamala Khan corre pelos telhados uhum. pra se safar ali de, de ser pega. Sim, até então a gente ainda não tem bandido, né? É, até então não temos bandido, <risos> que... não sabemos nem quem uhum. é o vilão, por enquanto. Não, não deu esse desfecho, a gente acredita que seja do departamento de Danos, como eu falei, talvez eles só estão fazendo o que o Tony Stark falou pra eles fazerem. Sim, talvez seja a bisavó dela que seja vilã, talvez seja a mulher que tá atrás dela que seja uhum. vilã, a Pode gente ainda não que sabe. Pode seja a mãe do novo interesse amoroso dela, Exatamente. A gente não sabe quem é. Então, a gente ainda tá no segundo episódio, né? A gente com certeza <risos> tem que esperar mais pra falar gente, mais. É, realmente. Talvez pode ser igual o Loki. O vilão só vai aparecer no final. No último episódio. <risos> no último episódio. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e todas essas paradas de YouTube. Se você não viu, não esquece de ver. Vocês, provavelmente vai estar aqui dois vídeos. Uhum. E clica no meio se você ainda não é inscrito e se inscreve lá. É isso. É isso. Até a próxima.